Salmo 124 – Louvor e Libertação Escrito por Davi, o Salmo 124 fala sobre o importante processo de libertação que Deus operou para si e seu povo. As palavras do salmista são cuidadosas, e humildemente dedicam toda a glória ao Senhor, à bondade de Deus. As pessoas também perguntam. O que o salmista quis dizer no Salmo 124? Resposta. Este Salmo, provavelmente foi escrito por Davi, em ocasião de algum socorro vindo do Senhor. De qualquer forma, a grande lição dele é, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. E assim, seguimos para leituras. Salmos 124 1. Um, se não for o Senhor, que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. 2. Se não for o Senhor, que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. 3. Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. 4. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. 5. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. 7. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros, ou o laço quebrou-se. E nós escapamos. 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E assim, fechamos as leituras do Salmo 124. E seguimos para as leituras do salmos 125. E o que representa o Salmo 125? Vejamos. O Salmo 125 é uma promessa de Deus, que dá esperança a todo aquele que confia nele. Descubra a mensagem de paz e segurança desse poema. Na vida muitas coisas acontecem que podem nos abalar. Mas, quando confiamos em Deus, temos um alicerce forte que não se abala. As pessoas também perguntam. O que significa Monte de Sião no Salmo 125? Resposta O salmista afirma que assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor, em volta do seu povo. E em vez de pensar em proteção, pensei em presença. Um monte pode representar uma barreira protetora, mas também, uma presença clara e incontestável. E entendi que assim é Deus, sempre presente ao nosso redor. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 125 1. Um, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.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 Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 124 e 125. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.